esse serviço de persuasão, porém, nem foi rápido nem fácil. Levou cerca de dois meses de dedicação e coragem, enquanto o meu parente C. era submetido a tratamento rigoroso de passes a fim de desintoxicar o próprio organismo das irradiações deletérias da entidade invisível, fortalecendo-se mental e fisicamente a fim de resistir ao delicado complexo e todo aquele trabalho requeria de mim inteiro senso de responsabilidade, visto que me fora confiado por uma entidade espiritual de categoria elevada, que respeito e amo pelo muito que me tem amado e servido. Eu exigia, portanto, de minhas próprias forças, grande cabedal de amor, de paciência, de desvelo e atenções diárias, mesmo em horas de vigília, sem o que a tentativa seria nula e eu não corresponderia à confiança nem ao desejo dos amigos espirituais e tampouco ao dever para com o Evangelho. Não raro ouvia que Charles me animava. — Ama-o — dizia sussurrante — Trata-o com a alegria do coração, a mesma alegria com que protegerias a renovação educativa de um ser muito amado de sempre. Também esse é teu irmão, credor do teu desvelo. Perguntar-se-á, ah, no entanto, por que não foi a entidade Pedro retirada do ambiente de ser pelo poder dos dois abnegados guias espirituais que orientaram o trabalho, como fora retirada a entidade suicida Adão? A essa pergunta responderei que, em primeiro lugar, cumpre ao obreiro do Senhor obedecer aos seus dirigentes espirituais, executando as tarefas que lhe foram confiadas e não ter diversar. O mundo espiritual é complexo, as leis que o regem e as circunstâncias de vida muito elásticas e também complexas, e longe estamos de conhecê-lo em sua verdadeira estrutura para ousarmos criticar a forma de agir dos mentores invisíveis. Complexas serão, por isso mesmo, as circunstâncias dos casos a tratar, e, ignorando a razão por que recebemos uma incumbência e não outra qualquer, o que nos cumpre é obedecer às orientações recebidas e nos alegrarmos com a honra que do invisível recebemos de trabalhar servindo a causa da fraternidade. Em segundo lugar... Lembrarei que um suicida, presa de terríveis descontroles vibratórios, será a aproximação psíquica bem mais incomodativa e perigosa para a criatura encarnada que sofre e se enfraquece por este ou aquele motivo, do que uma pobre alma singela e ignorante, mas incapaz do mal voluntariamente, pois o primeiro poderia induzir ao suicídio, mesmo sem o desejar, aquele a quem influencia, ao passo que o segundo, tão necessitado de socorro, talvez ainda mais necessitado que o próprio a quem assedia, estará em melhores condições para receber o esclarecimento necessário para se retirar voluntariamente e não ser expulso ou retirado sob coação. Ao demais, um suicida, tal seja a sua categoria espiritual, não possui nem mesmo condições para compreender advertências doutrinárias. É um alucinado que se debate contra pesadelos incontroláveis, sem noção de senso nem serenidade, para refletir e valer-se da própria vontade, razão pela qual será removido do local onde se encontrar, ao mais das vezes, a revelia de si mesmo. Entre mentes, eu continuava no labor de evangelização e esclarecimentos à entidade Pedro, preparando o quanto possível para a adaptação à vida do Espírito. Já agora, à noite, durante o expediente psicográfico, religiosamente executado diariamente, era me dado ler temas espíritas, a par dos evangélicos, e convidava-o a se aproximar de mim para ouvir a leitura pois sabia-o, perambulando pela casa e pelo quintal, supondo-se nos labores da sua horta, e muitas vezes vi-o ao meu lado, neste mesmo aposento onde estas páginas são escritas, ouvindo atentamente a leitura de excelentes páginas, instrutivas e consoladoras. E, certa vez à noite, estando eu a exercitar a sonata ao luar de Beethoven ao piano, fui surpreendida com a presença do mesmo Pedrinho. Sentava-se numa cadeira de braços, próximo ao piano, como qualquer ser humano, e, com as mesmas vestes rotas e maculadas de terra, o rosto apoiado na mão, ouvia a música com enternecimento e chorava, acrescentando que jamais em toda a sua vida ouvira a melodia tão linda e agradável como essa. Ele era, como o filho desamparado e necessitado, confiado pelo Consolador ao meu cuidado maternal para os serviços de uma iniciação nas alvoradas do Evangelho, iniciação que seria como o renascimento para fases novas na sua existência de espírito em lutas pela evolução. Aliás, tal modalidade de trabalho não era absolutamente novidade para as minhas tarefas mediúnicas. Desde muito jovem, eu era chamada a tais exercícios transcendentes e, dentre alguns espíritos que assim pude auxiliar, destaca-se um citado no volume Devassando o Invisível, e que o leitor certamente ainda não esqueceu ou seja, aquele cognominado beletrista, pelo singular fato de desejar o anonimato, negando-se a tomar mesmo um pseudônimo. Certa noite, porém, durante os trabalhos psicográficos, momentos que, segundo parece, favorecem o um intercâmbio com os espíritos dos mortos em geral, recebi a visita de um dos nossos bons amigos espirituais, o qual, muito afim com o próprio ser, por particularidades psíquicas ainda não esclarecidas, afirma chamar-se José Evangelista, ter sido homem de cor quando encarnado e escravo de descendência africana no Brasil ao tempo da monarquia. Muito inteligente, mesmo culto, esse espírito conservou-se um enigma para mim durante algum tempo, pois somente nos dois últimos anos me foi dado conhecer os motivos pelos quais se apresentava senhor de tanta cultura. É, no entanto, grande trabalhador e frequentemente se comunica em nosso núcleo espírita, trabalhando dedicadamente a bem do próximo, às vezes mesmo sob direção de mentores mais elevados, não obstante possuir métodos particulares para agir nos serviços da fraternidade, pois, como é sido esclarecido, além da fraternidade universal faculta a liberdade de métodos aos seus obreiros, desde que os princípios da mesma sejam observados. O espírito José Evangelista, no entanto, em se afirmando ex-escravo no Brasil, não apresentava complexos conservados do estado de encarnação, por isso que se exprimia naturalmente, sem o palavreado da raça, senão em estilo clássico, pelo menos de modo normal, embora fácil. Afeiçoado igualmente a mim, na noite acima citada, tornou-se visível e fez-se compreender, sussurrando o meu entendimento. Recebi ontem de nossos mestres para auxiliá-la a retirar o Pedro daqui. Ele se encontra já bastante melhor do desajustamento em que teimava conservar-se, e, portanto, apto a compreender alguma coisa, porque mais serenado está o seu coração das amarguras que o oprimiam. De outro modo, ele vem prejudicando-se com sua presença, e a justiça manda que o afastemos agora com um pouco mais de pressa, uma vez que melhorou bastante. Com muita satisfação, meu irmão, aceito seus préstimos, porquanto retirar daqui o nosso paciente realmente não me será possível, senão apenas confortá-lo, ajudando-o a serenar as revoltas do coração e a voltar-se para Deus a fim de progredir. Respondi, reanimada com a presença do excelente servo do bem. José Evangelista apresentava-se de roupagens brancas, conservando, porém, a aparência da cor negra no seu perispírito, visto que sua mente se fixara nesse estado da última existência carnal. Era lhe grata a existência de escravo, que fora, e por essa razão continuava com aquela cor por livre vontade, pois o perispírito é indene de tais convenções físicas, conforme rezam os códigos da revelação espírita. Nessa mesma noite, retirando-me facilmente do fardo carnal, conforme vinha acontecendo frequentemente, fui surpreendida com outras confidências de Pedrinho, e delas me recordo com tanta precisão como se as recebera neste momento, não obstante os sete anos decorridos. Elas, porém, as confidências foram espontâneas. Nada perguntei, não as provoquei, nem incentivei, nem mesmo sequer as desejei, mas, uma vez externadas, aceitei-as e aqui as transcrevo, tais como foram reveladas, por entender que o intercâmbio com o além-túmulo é precioso ensinamento para nós, por apresentarem lições expressivas e impressionantes da vida real... Visto que também com as ilustrações conferidas pelos espíritos sofredores, e não somente com os instrutores de ordem elevada, aprendemos as grandes teses que nos reeducarão o caráter, pois que os primeiros como que nos facultam lições práticas para corrigirem nossa conduta diária. Amarrávamos, como sempre, as queridas ervilhas, pois eram essas plantas que maiores cuidados exigiam do antigo horticultor, não obstante já se fazer notória a fadiga que se ia apossando dele, levando-o ao desinteresse pela horta. Chorava enquanto trabalhava, como se as recordações das passadas angústias se aviventassem sobremodo na ocasião. Penalizada, falei-lhe. — Não chore, Pedrinho. Você então não tem fé em Deus? Vamos orar para que o Senhor nos ajude. Tudo há de melhorar para você... — Tenhamos um pouquinho mais de paciência. — Sim, minha senhora, eu tenho fé em Deus, sim, senhora. Deus nosso senhor até é muito bom, na verdade. Respondeu chorando. — E não sei como agradecer tanta bondade que tenho recebido dele. Não vê a senhora, minha senhora, que, se eu estou sofrendo tanto assim, também tenho quem me ajude muito, graças a Deus. O culpado da minha desgraça foi o seu romano. — A senhora conhece o seu romano? — Não, Pedrinho, não conheço, não. — Pois ele é o vendeiro dali, da rua de cima, um italiano muito exigente e ambicioneiro. Eu tinha uns negócios com ele, quer dizer, comprava no armazém dele os mantimentos para mim... O milho para as galinhas, que era bem pouco, porque elas pastavam bem. O querosene para a candeia. O carvão para cozinhar e o sabão para lavar a minha roupa, os pratos e as panelas. Mas depois eu adoeci, fiquei ruim, como a senhora não imagina. Não pude trabalhar mais, não ganhei nada. Pois como era que eu havia de bater inchada e sair por aí vendendo as verduras com a febre que me atacou. Fiquei três meses muito mal, sim, senhora. Mas continuei comprando no armazém do seu romano, pois então eu havia de passar fome. E as galinhas, então, não precisavam do milho. Mas não pude pagar nada disso com pressa. Então, minha senhora, foi que o seu romano me fez uma traição tão grande que, que me deixou na miséria que a senhora vê. — Não pense mais nisso, Pedrinho. O que passou não mais deve ser comentado. Lembrando-se desse triste passado, você se martiriza novamente sem razão de ser e piora do seu estado geral. Pense antes em Deus e no futuro e peça forças para esquecer o mal passado e começar a vida nova, que será muito melhor do que essa que tanto o fez sofrer. Acudi eu desejando arredá-lo dos dissabores que justamente eram os fatores do seu complexo psíquico. Ele, porém, insistia num desabafo que lhe aliviava o coração. — Mas é que a traição foi grande, minha dona. Eu quero que a senhora saiba de tudo, porque até hoje o meu coração sangra. Isso já foi há muito tempo, não sei mais há quantos anos, não, senhora, mas agora já vou melhorando de vida, graças a Deus. Estou bem aliviado das minhas dores e posso trabalhar um pouquinho. Faltam as ferramentas para revirar a terra, minha enxada, meu ancinho, minha pá, meu machado. É o que o senhor Romano fez comigo não se faz nem com um cachorro, fica a senhora sabendo. Eu também sou gente, ou não sou. Então, porque sou negro, não sou gente. Só ele é que é gente, porque é alvo. Ele veio aqui, eu estava deitado na minha cama, tiritando com o frio da febre. Ele me tirou da cama, fez-me deitar numa esteira velha, dizendo que ela era mais fresca e boa para a saúde que a cama. Carregou minha cama, meu colchão, minhas cobertas, minha mesa, meu armário, minhas cadeiras e meus bancos, pois eu tinha a casa muito arrumadinha, porque estava viúva de pouco tempo. Carregou meu baú de roupa, minhas panelas e meus pratos e minhas latas. Carregou até minhas abóboras e minhas couves. Sim, senhora, ele fez isso. Carregou os quiabos, os gilosos, os cheiros verdes, as ervilhas. Nem as galinhas, nem meus galos de briga e os ovos escaparam da ladronice dele. E levou até as minhas ferramentas, tudo para pagar a tal dívida. Então eu devia tanto assim a seu romano? — Foi ou não foi ladronice dele? — Mas eu ia pagar a dívida, sim, senhora. A questão era eu ficar bom para poder trabalhar e ganhar o dinheiro. — Não era preciso ele fazer isso, não é mesmo? — Só ficou aquela esteira velha a colar, porque mesmo o travesseiro foi a vizinha aí do lado que me favoreceu por bondade. Os vizinhos pediram a seu romano para não fazer essa maldade comigo, mas ele respondeu com uma criação, dizendo que ia chamar a polícia para me levar para um hospital, que eu devia muito a ele e ele não podia perder. Mesmo porque eu não ficaria bom mesmo, nunca mais ia morrer, e antes que outra pessoa arrecadasse o que era meu, arrecadava a ele, a quem eu devia muito. Senhora, já viu coisa igual na sua vida? Ah, eu chorei muito, e então foi que fiquei sem recursos para eu poder trabalhar. Piorei muito da minha doença, devido ao desgosto sofrido, e até hoje estou assim. E se não fosse a bondade das minhas vizinhas, eu até teria morrido de fome. Elas é que me traziam a comida. Fiquei vivendo de esmolas, minha senhora. Entregue seu desgosto a Deus, Pedrinho, e não pense mais nisso, para você conseguir a paz do coração. Repeti, penalizada. Mas possui Deus para conceder a você do que seu romano teve para levar daqui. Ele é mais infeliz que você, pois, praticando tal violência, em vez de observar os deveres da fraternidade para com o próximo, saiu da graça de Deus, enquanto se você perdoar, estará na mesma graça. Não se lembra da resposta de Jesus quando o apóstolo perguntou quantas vezes deveria perdoar ao ofensor? Jesus respondeu, perdoa até setenta vezes sete, isto é, perdoa sempre. O melhor é você concordar em ir para o hospital, a fim de se restabelecer e poder trabalhar no serviço de Deus, e não mais com a enxada nas mãos. Ele, porém, prosseguiu, a mente sufocada pelo complexo que lhe impediu o progresso, talvez impelido por uma necessidade de expansão que lhe forneceria benefícios. Que Deus nosso Senhor perdoe a ele e a mim também. Para dizer a verdade, minha senhora, eu já odiei seu romano muito mais que odeio agora. No princípio senti um ódio por ele que, se pudesse, eu o teria devorado vivinho. Fiz até um trabalhinho com fogo e pólvora para ver se ele devolvia o que era meu. Quis pôr um mal nele para me vingar. Mas qual? Seu romano parece até o próprio manhoso. tem o corpo fechado a sete trancas, sim, senhora. Não pegou nada nele, minha senhora. Perdi o tempo, piorei da saúde porque me levantei e abusei sem poder, e ainda gastei o último dinheirinho que tinha para comprar os apetrechos. Nisso você fez mal, Pedrinho, porque desejando o pior para o próximo, você saiu da graça de Deus e se aliou ao espírito das trevas. A lei de Deus recomenda perdoar e esquecer as ofensas, e Jesus Cristo, nosso Mestre, aconselha-nos a amar os próprios inimigos, sem jamais desejar-lhes qualquer mal. Não devemos, portanto, exercer vinganças, seja contra quem for. Deus, nosso Pai, é o único que saberá e poderá corrigir com justiça as nossas faltas. Perdoe, pois, a seu romano, e vá sossegado para o hospital, porque eu garanto que dentro em breve você estará forte e alegre para o trabalho que Deus confiar às suas forças. Ele ia responder, mas, inesperadamente, apareceu entre nós a figura amável de José Evangelista, apresentando-se tal como se ainda for um homem, e declarando-se comprador de imóveis. Chegou-se a Pedrinho, cumprimentou-o com atenção, apertando-lhe a mão e afirmando que fora informado de que ele, Pedro, desejava vender sua propriedade. O antigo horticultor protestou fracamente, sem convicção na negativa, e quem o visse conversando tão naturalmente, sem misticismo nem afetação transcendental julgaria tratar-se de dois cidadãos terrenos empenhados em negócios e não seres espirituais a quem somente questões espirituais poderiam interessar. A certa altura da conversação, demonstrando inequívoca vivacidade, José exclamou, retirando do bolso uma carteira e conservando-a na mão para ser vista pelo interlocutor. Desejo comprar, sim, um terreno por estas imediações, e dentre alguns que sei estarem à venda, o seu é o que mais me convém, pela proximidade da estação da Estrada de Ferro. A você, meu amigo, conviria muito o negócio. Está doente, e assim não poderá trabalhar para desenvolver sua lavourazinha, porque não tem saúde nem recursos, e por isso sofre dificuldades sem fim. Venda, pois, o terreno. Eu compro e pago à vista. Depois trataremos da escritura. Coloque o dinheiro no banco, vá para o hospital tratar-se, e ao restabelecer-se, deixando o hospital, terá uma quantia razoável para comprar outra propriedade maior e melhor que esta e tocar a lavourazinha. Afinal, sou seu amigo e o aconselho bem. Somos da mesma raça, da mesma cor. Nossas avós e nossas mães foram escravas, choraram e gemeram no cativeiro, e isso nos deve unir. E esteja certo, amigo Pedro, que em mim você terá um irmão leal ao seu dispor para protegê-lo e defendê-lo de hoje em diante. Suas infelicidades passaram. Confie em Deus e nada receie. A pobre entidade pôs-se a rir, encantada com o amigo que o céu lhe enviava. pediu minha opinião para vender ou não a propriedade, já plenamente familiarizada comigo. Aprovei a proposta de José, incentivando-o a aceitá-la, pois era o melhor que tinha a fazer, compreendendo a caridosa tentativa de José, evangelista, bem de todos nós. E, finalmente, Pedrinho aceitou a proposta, contagiado pela persuasão do comprador. Vi, então, José retirar o dinheiro da carteira e passá-lo a Pedrinho, que o recolheu febrilmente, guardando-o ligeiro no bolso da causa. Assistiu a preparar-se para sair demandando o hospital, pois José prontificou-se a acompanhá-lo até lá. Vestiu um pobre paletó de brim surrado, tal qual um homem, colocou na cabeça o um chapéu ceboso e tomou de uma pequena mala de mão, quase imprestável, enquanto repetiu em surdina, como que para si mesmo. Deus nosso Senhor é muito bom, na verdade, e Jesus Cristo é o nosso mestre e protetor, conforme explicou a minha sinhá. Seu Romano foi que me fez uma traição muito grande, mas agora, vejam só, encontro gente boa para me ajudar. O que seu Romano me fez não se faz nem com um bicho. Esqueça o passado, Pedrinho. Esqueça e perdoe, para Deus perdoar também as suas faltas. Agora pense no futuro para recuperar o tempo perdido nas trevas do ódio. E vá com Deus. Não respondeu e saiu naturalmente pela porta da rua, onde José o esperava tranquilamente. Parecia aturdido, sonolento, distraído. Não se despediu de mim. Compreendi, então, que ele se encontrava exausto e que não demoraria a se deixar vencer pelo chamado sono reparador fenômeno importante que se dá com desencarnado após o decesso físico, sem o qual este não poderá realmente estabilizar-se no verdadeiro estado espiritual. Saí com ele, enlaçando-o pelos ombros e entregando-o ao novo amigo já no portão do jardim, compreendendo a boa intenção do alvitre supremo planejado pelo excelente José, a fim de melhorar as angústias do próximo, enquanto raciocinei, já despertando do transe. O bom José Evangelista será também profundo psicólogo, não obstante sua humilde condição de ex-escravo da raça africana. Ele sabe que até mesmo uma entidade desencarnada, tal seja a inércia moral e espiritual em que se encontre, se deixará convencer pela ideia do lucro financeiro, preocupação absorvente do gênero humano. Entregue entidades espirituais consagradas aos serviços de recuperação dos espíritos retardados no progresso, Pedrinho foi, certamente, encaminhado a planos de reajustamento à vida espiritual, equivalentes a hospitais terrenos, e ali melhor esclarecido e confortado para uma reencarnação indispensável, visando a fase nova de progresso geral. E nunca mais obtive notícias dele. Todavia, não o esqueci jamais e grande afeição uniu desde então o meu espírito ao dele, e é com o coração enternecido que registro estas recordações. Essa entidade poderia ter sido pessoa humilde e simples quando encarnada, mas a injustiça humana e o menosprezo da sociedade revoltaram-na profundamente, acendendo a chama do ódio no seu coração. Por isso mesmo ou seja, porque odiou e tentou vingar-se, muito sofreu, tolhida pelas correntes de vibrações desarmoniosas, mas certamente suas faltas foram levadas em conta da ignorância e da penúria em que se movimentou naquela fase da própria evolução. Com a retirada de tão incomodativo inquilino invisível, o doente C melhorou gradativamente, chegando a se restabelecer. O mal físico, no entanto, era passível de cirurgia terrena, e não de medicina psíquica. Dois anos depois, aconselhado pelo espírito doutor Bezerra de Menezes, pela Faculdade Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, submeteu-se a melindrosa intervenção cirúrgica, ficando radicalmente curado. Entre mentes, cerca de dois meses após a retirada da entidade Pedro do domicílio de C para regiões apropriadas do mundo invisível, tive ocasião de falar ao amigo espiritual José Evangelista, em memorável sessão íntima em que esse amável e operoso servo do bem se incorporara no seu médium preferido, Formosa senhora desconhecedora dos verdadeiros princípios espíritas, mas portadora de uma faculdade positiva e severamente dirigida por ele nos preceitos do dever e da moral. Caro irmão José Evangelista, comecei. O senhor entende por verdadeiramente ilícita perante os códigos espirituais a farsa da compra da propriedade do nosso Pedrinho para obrigá-lo a sair dela? pois, sinceramente, acredito com Allan Kardec que todos nós, experimentadores espíritas, temos o direito de procurar instruir-nos com os espíritos que nos honram com suas atenções, visto que a própria doutrina espírita nos faculta tal direito para que as dúvidas não persistam obumbrando nosso raciocínio. A entidade silenciou por alguns instantes como se meditasse sobre a impertinência da interrogação talvez medindo a vantagem ou a desvantagem da resposta, e finalmente respondeu com interessante pergunta. Responderei a sua pergunta depois que a senhora me disser como entende a questão da caridade e me indicar que propriedade nosso amigo Pedro possuía, sendo espírito desencarnado. Aturdi-me de início surpreendida, pois, realmente, talvez ainda sugestionada pela forte mentalização do próprio Pedro, me esquecera daquela particularidade, ou seja, esquecera-me de que ele nada mais possuía na Terra. No entanto, respondi, algo desapontada. Bem, realmente, ele não mais possuía nada, era tudo imaginação revivendo o passado... Entendo que a caridade é o próprio amor de Deus irradiando virtudes sobre nós, suas criaturas, inspirando-nos à prática do bem, que então realizaremos segundo nossas forças de assimilação e possibilidades na marcha da própria evolução. Sim, pode ser isso também, mas é muito, muito mais que isso, porque a caridade é amor e o amor é infinito e indefinível. Então, pois, a farsa da compra não foi caridade, segundo minhas próprias possibilidades, para com o nosso amigo Pedro? Não foi caridade com o pobre ser, chefe de família carregado de responsabilidades, necessitando trabalhar para manter os seus, e que havia três meses sofrido os terríveis reflexos das vibrações nocivas daquele cujo corpo físico tombara com um câncer generalizado? Não foi caridade com o próprio Pedro livrá-lo da fixação mental nesse câncer que o fez desencarnar há tanto tempo, mas cuja lembrança o afligia ainda, conservando-o imaginariamente doente? Não foi caridade com a família de C que sofria por vê-lo sofrer e temendo um desenlace do corpo carnal e que se fatigava nas lides e peripécias que a grave enfermidade do seu chefe arrastava? E não foi caridade também com a senhora, que se esgotava fisicamente nos serviços de ajuda ao enfermo e aos labores domésticos, e à noite continuava a se esgotar mental e psiquicamente, no penoso contato com uma entidade endurecida nas próprias opiniões, enredada em distúrbios mentais provindos da amargura do ódio e do agarramento à matéria? com a senhora incumbida de ensiná-lo a amar e perdoar, dedicando-se a ele com paciência maternal, e que levou cerca de dois meses nesse penoso trabalho, quando outras tarefas lhe competiam junto a outros sofredores, talvez mais graves que o mesmo Pedro? Às vezes, minha filha, nós, os servos desencarnados, nos vemos na contingência de nos valermos de farsas desse tipo para impedir que o mal se alastre, provocando crises imprevisíveis e para preparar o ensejo de o um amor resplandecer e a verdade se manifestar, reeducando o ignorante. Tem razão, caro irmão. retorqui edificada. Compreendo e agradeço a lição. E peço perdão pela minha impertinência. No entanto, quando o Pedrinho descobrir tudo o que se passou, poderá aborrecer-se conosco e nos querer mal. Ele sorriu pela sua médium e acrescentou convictamente. Quando ele compreender, já estará adaptado à justa razão e não mais poderá querer mal a quem o ajudou na desgraça. De outro modo, por muito ignorante e preso às coisas terrenas que um espírito seja, ao se reconhecer favorecido pela justiça da espiritualidade, acomodar-se-á a ela de boa mente e o passado de amarguras que viveu na terra se lhe há incômodo, mesmo pungitivo, muitas vezes, as recordações. Nosso amigo Pedro depressa esquecerá sua hortazinha de couve, suas estacas de taquara e a pobre casa onde tanto sofreu. E ao reconhecer a farsa da compra, como a senhora diz, não se zangará. E se da própria ignorância, admirar-se-á do pesadelo que o ensegueceu durante tanto tempo e do triste papel que desempenhou, tratando de hortaleças que só existiam nas suas forças mentais de criação, tal como um adulto que se ri dos folguedos dos seus tempos de menino. Meditando sobre os delicados acontecimentos que aí ficam, sou obrigada a reconhecer quantas benesses advêm, por vezes, de um suposto mal que acabrunha as criaturas. Graças à enfermidade de C, o infeliz suicida obteve alívio imediato para as próprias desgraças, recuperando-se para novas etapas de progresso por meio do resgate e uma pobre alma sofredora detida na própria evolução espiritual pelos entraves opressores do ódio e do egoísmo, libertou-se dos terríveis complexos vibratórios em que só sobrava para se poder reeducar em princípios aclarados pela lei do amor e do perdão, além das instruções que resultaram de todos esses acontecimentos para nós outros, que igualmente nos debatemos contra os complexos psíquicos que em nós mesmos necessitamos corrigir a fim de lograrmos forças e tranquilidade para as peripécias do progresso. Certamente que, se não for a doença de seio o meu pequeno concurso, da mesma forma as duas entidades seriam socorridas pelas vias naturais da lei de Deus, na ocasião precisa. Os homens são os colaboradores do Senhor para auxílio uns dos outros e também dos espíritos desencarnados mais necessitados. Por isso mesmo, ambos seriam socorridos de qualquer forma, se não pelos homens, ao menos pelos servos espirituais da seara do bem. E assim, o Espiritismo é, em qualquer situação, a grande ciência que enaltece e orienta as criaturas na marcha evolutiva para a conquista do reino de Deus o doce consolador que protege e fortalece as almas doloridas que bracejam na torrente da adversidade, dizendo-lhe sempre que o amor é, com efeito, o supremo bem que redime a humanidade. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.